Vivia mais no mar do que na terra? Muito mais. Vivia mais. Né, infância toda. Ela casava com peixe. É. Era casado com peixe. Só, é. só tinha mulher para chegar na terra. Como passar a maior parte do tempo no mar? É. Fazer o que né? Era feliz? Muita coisa. Aí é, tem que aprender o que está que, que, que fazendo, né? Como vai ser? É. É. E como é que era a pesca lá no Mar Novo? Me conta. Muito boa. Era difícil? Sabia que ia, mas voltar não tinha certeza não. Uhum. <risos> mas acabar se acostumando. E hoje vive de quê? É? Hoje vive de quem? Não, não, não, não abandonei ainda não, mas estou nativo ainda. Ainda pesca? Da pesca é. Pesca é. Onde? Por aqui mais por perto, né, Claro? Bom, <risos> ainda bem, né? <risos> hein? Cadê você eu? eu. Nós dois eu ele aqui, tem um pai de ah. gente aqui que já foi, ah. outro que não é tá narrativo ainda Ele pesca, ah. né? é o melhor pescador bolsillo que já foi, é. Posetado, é. Pesca ah. todo dia, tem é. vento, tem sol, tem saco tudo, é 71 anos Quem pesca mais, ele ou teu marido? Ele é. e meu esposo Ah, ele é o carrapato? Ô, é é. oh, você que é o carrapato? É. É tão famoso, ele vem, ele disseram parava. que você é o maior pescador de buses, é, é verdade? É verdade. Ele é. Olha para que pescamos. Já vi, já conhecemos. Me diga uma ah, coisa. É ele me disse que era casado com o um bar. Como é que você ficava? Ah, que foi. E agora? Mas, é, cuidando das coisas em casa. Cuidando. Me disseram que quem mandava em buses eram as mulheres, né? Antigamente, sabe, o marido ia para o mar, ficava 15, 20 anos. Como eu casei com ele, ele é, nós temos 40, quase que eu casei, Ele foi para o mar, 16 anos de idade. Nós casamos, ele, ele, ele, ele eu tinha 23 anos, eu tinha 22. Então nós estamos já. Ele está com 71 anos, eu vou pra, amanhã eu vou fazer 80. Então, amanhã eu vou fazer 70. 70. Eu acho que estou com 71. Parabéns, então. Aí... Nós estamos juntos o tempo todo, eles casamos, os filhos todos são formados, eu te falei, né? E, falou. e aí, Carrapato, me desculpe te chamar assim, mas você é conhecido como Carrapato, eu vou fazer é. o quê? Eu desde criança, porque muita cadeira do homens por causa já pedida. <risos> e me diga uma coisa, como é que tu deixava ela sozinha aqui? Ah, eu tinha confiança nela, muita é? confiança, muita coisa, né? É. Quem é que mandava lá na casa? É? Quem é que mandava na casa? Nós dois, é né? <risos> Eu acho que não. Até hoje. Ah, nós dois. Mas... Ah, não acho é né? que não. E ele trazia dinheiro da pesca? Eu pegava só na minha mão. Ele não gastava com as mulheres lá na Praça ah, 15, não? Ah, não, na né? época, não. De repente não. mas... E tinha, tinha o responsável da casa, então eu tinha que trazer para casa pelo sistema. Ele chegava e tu pegava o dinheiro dele. Eu tinha que pagar a conta, tinha que pagar. Então assim. E hoje não dá Ele é hoje, pesca muito o tempo todo, não descansa. Não tem cidade de pescar tanto para a gente, não consegue ficar em casa. Eu já vi vocês pescando, já filmei vocês pescando. Filmou, né? Carrapato com peixe desse tamanho. Ah, Ali está a prova, ó. É, eu tô nesse meio aqui, não chama rei da praia, tá? Hein? Eu tô aqui nesse meio da rei da praia. Eu tô aqui na rei da praia ali. Ah. Cadê a foto do casal, É cá aqui, ó. Ah! Esse é o casal mais fabuloso de bruxos ah, da é Pesca. Deixa eu bater uma foto de vocês